Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos ao último Chá com Alvinho da tentar é Chá dos finalistas, Chá que vão então, trilhar sua trajetória até o final e chegarem aí para defender o turismo perante o os... juiz. A entrevista que você vai ver nesse Chá é com o Leonel de Boa, que tem 35 anos, e é de Maceió, Alagoas. Muito bem-vindo parabéns pelo final. Obrigado, Alvinho. Estou muito feliz de ter chegado aqui. Eu realmente não esperava, assim, é o meu primeiro jogo. E aí eu entrei sem ter muita expectativa, mas aí fui indo e tô aqui agora. E cá estamos, não é mesmo? Gente, como vocês que já acompanham o Chá há mais temporadas sabem, é, o Chá dos finalistas, ele é diferente dos Chás anteriores. É, ele tem um roteiro pré-programado, que os meninos já sabem do roteiro. É, isso tem o objetivo da gente não favorecer algum finalista sem querer, tá? Antes da gente começar o nosso -papo com o Leonel, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá. Leonel, essa história eu acho que a gente pode, pode é, compartilhar, né, dos chás anteriores. Eu queria saber um pouquinho de como que você veio parar nessa loucura do Survival VD. Então, é, eu voltei a assistir Survival e aí eu comecei a assistir temporada atrás de temporada é, compulsivamente. E aí eu entrei no grupo da Tribo Falou e lá eu vi que tinha os jogos online. Fui olhar os grupos de, das franquias e vi um que estava rolando e que o Ru estava participando. O Ru é daquele Marcel e dança na mesma quadrilha que eu danço e aí eu comecei a acompanhar por lá por causa dele, né? e aí comentei com ele e ele disse ah não na próxima na próxima que tiver você se inscreve você vai participar vai ser legal e tal e aí eu me inscrevi é, no Survivor dele Tortuga e fui escolhido para ah, participar legal então não era exatamente uma novidade né você já tinha pelo menos acompanhado um pouquinho do Survivor ZG que foi o que o Ru jogou né isso, mas assim, eu não acompanhava todas as provas, todas as eliminações, sabe? Eu acompanhei algumas coisas, eu achava também que era muito, é, é, muita muita responsabilidade você ter todos aqueles horários, todos aqueles dias, então, eu, tinha, né, quando você, eu acho que quando você se propõe a jogar você tem que estar preparado para isso, para saber que é uma responsabilidade também, além de ser uma diversão com certeza e depois você viu que aqueles horários são só o começo né tem muito mais pela frente sim ai ai enfim Leonel a frase que foi destacada no seu perfil foi a seguinte eu sou muito competitivo e não gosto de perder me esforço ao máximo é, fala um pouquinho sobre essa frase se essa frase de alguma maneira apareceu no seu jogo é eu coloquei essa frase porque realmente é, quando eu tô jogando e aí vai mais para os jogos de tabuleiro que eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro eu gosto de vencer eu me esforço ao máximo para conseguir ganhar né é, eu acho que isso se refletiu nas provas do VD porque todas as provas eu estava lá eu estava disposto eu dava o meu máximo para conseguir ganhar tanto na fase tribal para minha tribo quanto na, nas imunidades individuais sim Certo. Vamos lá. Bom, agora, gente, é o seguinte. O Leonel, se você está começando pelo do Leonel, ele vão ser cinco momentos que foram escolhidos por ele. Eu pedi para cada um dos finalistas escolherem cinco momentos que eles queriam detalhar e trazer um pouco mais aqui para o chá. Então vamos falar de um por um. primeiro momento escolhido pelo Leonel foi o primeiro CT da Labusas. Isso. Pode falar. Tá. É, início de jogo, primeiro jogo... Primeira prova, primeira derrota. Então, assim, você fica desesperado, né? Então, assim, é aquele. é o maior Eu acho que é o maior medo de todo mundo é você ser o primeiro eliminado. E aí, esse CT também foi importante para definir os rumos uh, do jogo a partir dali. E aí, eu acho que eu queria ressaltar é, a desistência da Renata. Não tem como fa não falar disso, porque... Ela realmente foi aquele furacão que foi falado e ela jogava muito com as pessoas. Ela dava uma onda de coitadinha. Ela vinha, meu Deus, eu vou sair, eu preciso de você e tal. E eu cheguei a, a querer jogar com ela porque nós éramos os mais velhos e eu tinha um, um medo grande de ser rejeitado, digamos assim, sei lá, por causa da idade, né? A gente tem um cast bem mais novo. E quando ela saiu, desestabilizou a gente. Ao mesmo tempo... Eu já tinha começado um, um, um, uma aliança com o Vitor e com o Lucas de forma natural, porque a gente começou a conversar e eles... fluiu a conversa. E aí se juntou a gente Natal e Nico e a gente, na verdade, sem, sem Renata, ficamos com nove, então tínhamos cinco, tínhamos a a, a maioria. Uh, porém, foi decisivo porque chegou aos meus ouvidos que o Emanuel queria me tirar. Então, naquele CT, ou ele conseguia pessoas para votar em mim e eu sairia. Então, meu medo de ser o primeiro eliminado estava certo. Ou aqueles, aquelas outras quatro pessoas que estavam comigo... É, realmente estariam comigo e a gente conseguiria tirar ele. E foi como eu coloquei no meu discurso. Eu acho que a diferença aí, o diferencial, foi a forma agressiva como ele jogou numa hora que não precisava. Porque a gente estava né, no início do jogo, e ele começou a tentar colocar as pessoas um contra os outros, da própria tribo. Então, eu acho que foi aí que fez é, é, com que a, aquela aliança que estava sendo formada, que eu estava nela, é, é, pudesse seguir em frente e ele ser eliminado. Muito bem. O segundo momento destacado pelo Leonel foi as consecutivas vitórias da Labusa. Isso, exato. Pronto. Depois desse ponto, é, Labusa começou a ganhar. Ia para a prova, ganhava, ia para a prova, ganhava, e aí aquilo foi fortalecendo a, tanto a gente como grupo, né como tribo. É, a gente conseguiu fortalecer os laços sociais também. Enquanto isso ia acontecendo, eu também tentei é, é, melhorar o social com a outra tribo. Falava com várias pessoas da outra tribo, não de jogo, mas de de coisas pessoais, de coisas de rotina, sabe? Eu coloquei no meu discurso, e é verdade, eu tentei fazer é, relações que fossem verdadeiras, sabe? Eu não, eu não ia falar com ninguém simplesmente para que ele fosse um, um... não votasse em mim. Eu tentava conhecer as pessoas, eu tentava conversar sobre a vida das pessoas. E... Só que essas consecutivas vitórias também, elas fizeram com que eu não tivesse certeza se aquela aliança que eu tava era verdadeira ou não porque ela não foi testada em nenhum momento. né? A gente não sabia se, se, se chegasse no CT, ali, a, aquela aliança era, era verdade ou não era. Eu não tinha como saber isso, e continuou isso pela fase tribal toda. Então, assim, eu me achava numa posição boa, eu me achava numa aliança forte, e que não foi testada em nenhum momento. E essas consecutivas vitórias, elas também definiram a, a fase da fusão. Porque, assim, é, eu sei que a plateia odiou, eu sei que muita gente odiou, mas assim, a gente chegar na fusão com essa vantagem numérica e se sentindo confortável é muito difícil você querer flipar e ir para o outro lado, sabe? Eu, eu vi até algumas vezes que você conversava com as pessoas aí no, no, dos eliminados e falavam, mas existe uma minoria lá na Lalabuvi E essa minoria, ela não, não tem ciência do, de que é minoria Elas não vão fazer nada Mas assim, não tinha como saber quem era a minoria Ou tinha, se fosse levar em consideração a primeira votação Era o único parâmetro que a gente tinha E levando em consideração a primeira votação, eu não era a minoria Muito bem o é, terceiro ponto, destacado pelo Leonel, foi segunda prova em CT da fusão, eliminação do Matheus. Isso. É, eu quis destacar esse ponto, é, esse momento, porque foi a primeira prova que eu ganhei. E aí vai de encontro aquela minha frase, né? É, na verdade, foi a primeira prova que eu realmente fiz sozinho, porque até foi a segunda prova da fusão. Mas a primeira prova da fusão, a gente ainda fez em ligação, em cal. Os ex-membros da Labuse fizeram em, em ligação aquela prova. Então era a primeira prova que eu estava fazendo sozinho e ter ganho ela foi muito autoafirmativo para mim, para que eu soubesse que realmente eu, eu sou, né, eu sou bom em prova, eu tenho chance. E, e, e com relação à a, a, a eliminação de Mateus, Mateus foi o Labuse que que era menos abuso. É tanto que ele realmente foi para o outro lado. E é, eu queria frisar que, assim, como eu falei, as minhas relações eram, eram conversas, eram sociais verdadeiros. Com ele, eu não tive social nenhum. A gente até tentou conversar e não, o, o, o, não saía. A conversa não fluía, sabe? Eu não sei. Eu tinha vontade de, de ter um contato com ele. Eu não sei se qual o motivo dele de não querer contato comigo. Pelo que eu soube, não era só com, com, comigo, da, da, da Labuse, e com outras pessoas, ele também não tinha contato. E aí, ele era uma pessoa que eu realmente queria eliminar, infelizmente. E eu queria ter, ter eliminado ele na anterior, e eu fui convencido que não, não era a hora. A gente precisava tirar um, um dos ex-Kalikers, mas nessa, nesse CT ele foi, ele saiu. Muito bem. Quarto ponto elencado pelo Leonel, foi a eliminação da Giovana Tá. Esse CT, ele foi muito conturbado. Eu acho que foi um dos um dos momentos mais loucos do jogo. Porque, assim, é, nessa rodada, a gente tinha a, a suspeita que o Vitor tinha a máscara e que se ele chegasse no F5, ele iria para final. E aí foi chegado de um comum acordo que ele deveria ser eliminado. Então, até então, o, o, o jogo, né, a jogada seria tirar o Vitor. E ele não esperava, não esperaria isso, porque a gente estava com aquele discurso realmente do Labusa Strong até o fim. Uh, quando a votação foi aberta, é, o Lucas ele deu uma surcadinha e aí disse não consigo, não consigo, não consigo, e sugeriu Giovana e assim dos que estavam na labuzia ainda Giovana era que eu menos conversava então eu nem questionei disse, tá, quer mudar Vamos não mudar para mim não vai fazer tanta diferença inclusive depois eu disse a ele eu disse Gil tu saiu de gaiata na história por causa de um surto porque não era você para sair mas assim é, foi nesse momento também que eu me vi que eu me vi digamos só no jogo e aí vai aquele adjetivo que o Vitor me deu. Vitor foi aí e me deu o adjetivo de perdido. E eu, sim, confesso que eu nesse momento eu me senti meio perdido porque os os, uh, os poderes começaram a sair dentro da minha tribo. Nath né, apareceu com rouba-voto, o Vitor estaria com a máscara e eu não sabia de nada. Então, realmente, as pessoas se estavam comigo, se estavam na Aliança, não estavam 100%, porque não me confiaram é, essa informação dos poderes, né? Então, eu realmente vi que, que ali era um jogo individual. Eu acho que esse ponto me mudou nesse sentido. E desestabilizou muito a tribo, porque, assim, pós-CT, depois da eliminação dela, sabe, todo mundo estava arrasado naquele dia. E, assim... É, depois disso, é, o Lucas disse que isso foi uma jogada dele e tal, porque o Vitor poderia ajudar ele a eliminar outras pessoas, que eu não, né, não vou entrar muito em detalhe, mas assim, se foi uma jogada, eu acho que foi uma jogada muito errada, porque é, acabou com, com a família feliz. <risos> é. E o último momento que você elencou foi o último CT eliminação da Nath. É. Pronto. Falando daí, e aí é... eu já vi algumas perguntas lá do júri, não respondi ainda porque eu queria fazer primeiro o, o, o, o chá com você. Mas aí muita gente que veio aqui com você também falou sobre estar confortável, sobre ser inerte, acho que o me deu o adjetivo de inerte, e eu reforço, é muito difícil para quem tá para quem chegou na fusão com a maioria, para quem estava se sentindo confortável, tentar alguma coisa, né? É, eu estava aberto para as pessoas, sabe? Joselinhas foi uma pessoa que eu realmente queria jogar desde da, frase, da fase tribal. Eu conversava com ele eu disse, velho, quando chegar lá na frente, eu vou tentar te proteger ao máximo. A gente vai fazer alguma coisa. Só que tinha que aparecer no momento certo. E o momento certo também é, é, é, dependia, dependia da confiança que eles passariam para a gente. E essa confiança não foi passada, sabe? A pessoa vinha dizia, a única coisa que dizia era assim, olha, você vai chegar no, no conselho tribal final e você não vai ter jogadas para apresentar. Então ela disse, beleza, tudo bem. Tá, então vamos fazer uma jogada. Qual a jogada? Não tinha uma jogada segura. Então assim, eu poderia movimentar o jogo? Poderia. Mas no próximo, no próximo ano próximo conselho eu iria sair. Então, sabe, eu, eu ponderava muito essas questões. Eu continuo, eu, sabe, se eu fosse pelas pessoas que estavam dizendo, pelos adjetivos que eu estava ganhando, eu tinha, tinha que fazer alguma coisa de qualquer jeito. Mas eu ponderava, eu vou fazer e depois sair, eu, eu quero ficar o máximo que eu puder, eu chegar lá, eu quero lá, eu quero chegar lá, assim, assim, No último conselho, é, a gente tinha uma final na cabeça, que não, não é afinal final que está, né, é, e o Lucas ganhou a prova, a gente ia tirar a ele, apesar de saber a, a força de Natália, eu estava junto com ela há muito tempo, e eu, eu tinha até dito a ela, eu disse, Nath, eu vou levar você para a final e seja, eu acho que eu vou perder, mas enfim, eu quero estar tá lá, e eu iria fazer isso, se Lucas não tivesse, ganha a prova. Quando Lucas ganhou a prova, aquilo ficou na minha cabeça. E eu pensei, eu acho que a, o Inerte vai sair da Inerte. Eu vou votar na minha aliada, que seria a minha maior é, concorrente no final. E vou tentar ganhar. E aí foi a minha jogada caso que eu disse, tá, agora é tudo ou nada, eu voto, isso pode ser visto como traição, isso pode ser visto como deslealdade, e, e mais assim, eu até cheguei a votar, a escolher a linha, botei a linha dela, fiz a justificativa para votar na linha, e no último minuto eu mudei, e botei na Nath, infelizmente eu eliminei ela, mas eu vi que nessa hora era o necessário certo bom é, você comentou sobre os cinco momentos que você escolheu para falar e agora a gente volta para uma outra um outro quadro que também teve no chá dos, dos, final, dos participantes não finalistas que é ah, se alguma coisa queria saber se alguma coisa do jogo do seu jogo te assombra se alguma decisão que você tomou você vai levar ela como, poxa, eu tinha que ter agido diferente nesse momento. Alguma coisa em Tortuga te assombra? Não, é como eu falei lá no meu no lá, no meu discurso lá inicial, inicial. Eu erro, eu reconheço meus erros, mas eu não, eu não me arrependo dos meus erros, sabe? É, eu joguei como eu achei que eu deveria, eu fiquei inércio quando eu deveria, quando eu achei que eu deveria ficar. Eu fui sincero nas minhas relações com todas as pessoas, sabe? Eu acho que que isso eu vou dizer que não foi verdade. É engraçado que, que a Nico, ela passou... Algumas semanas fora, fora, viajando, a gente continuou levando ela, né, porque a gente continuou ganhando. É engraçado que ela era uma das pessoas, dos participantes mais novos, eu acho que era, não sei se tem alguém com menos de 19, e eu era um dos mais velhos, e eu consegui desenvolver com ela uma relação de, de, de conversar segredos com ela da minha vida, sabe, pessoal. Pai. Então isso vai muito além do jogo. Para mim, pelo menos, foi muito além do jogo, né, então eu não, não, não me arrependo, não. Tem coisas que tem decisões que foram difíceis de tomar, mas eu assumo todo, todas as decisões que eu fiz. Certo, muito bem. Agora, Leonel, eu vou fazer uma pergunta que eu não tinha avisado que você que eu ia fazer, que era que fosse de surpresa mesmo. O que você pensasse o seguinte? Se Tortuga tivesse sido uma temporada televisionada, tivesse passado na televisão, como ia ser o seu personagem? Como que você acha que as pessoas iam enxergar o Leonel de Tortuga se a temporada tivesse passando na televisão? Qual ia ser a sua edição? Certo. É, eu acho que é, eu e todos os membros da Labuz a gente ia ser, íamos servidos como a plateia via gente querendo que a gente fizesse algum movimento alguma reviravolta no jogo é, ninguém fez né? não foi só eu então eu acho que algumas pessoas teriam um pouquinho de raiva disso com certeza é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu seria visto como uma pessoa que fez um jogo limpo, sabe? Eu não não chegava em ninguém para dizer, olha, agora eu tô com você, agora eu vou eu vou fazer esse movimento, eu vou salvar você e aí vamos mudar esse jogo e tal, não sei o quê. É tanto que algumas pessoas é, me em véspera de CT, me perguntava alguma coisa e eu preferia não responder nada e dava um, aquele pequeno vácuo na pessoa para não precisar contar tanta mentira, sabe? Eu menti quando era estritamente necessário, mas eu tentei evitar ao máximo. E aí, até outro, até outro ponto que eu queria falar, é, no, meu, no meu texto de apresentação eu também falei que estava que disposto a mentir. E... Acho que no segundo ou terceiro questionário que eu encaminhei para moderação, uma das frases que eu coloquei foi é, no meio de tantos possíveis mentirosos, a única coisa que eu não consigo fazer é mentir, sabe? Era tanta informação e, e você não sabia quem era que estava dizendo a verdade que meio que eu não conseguia mais mentir, eu preferia falar a verdade. Então, eu acho que se as pessoas que estão no júri sabem, que eu não tentei enganar ninguém. E você acha que o público torceria por você, estaria torcendo por você nessa final que vocês montaram? Depende, depende. Eu não teria, eu não teria, a, a, a, sabe? Como todo programa, como como toda temporada, você tem aqueles, aquelas pessoas que gostam de do, dos blinds e das enganações e das daqueles... mirabolantes e tudo. E vo e você tem as pessoas que que, que, que entendem que quem está numa posição boa não teria necessidade de se jogar na beira do abismo e talvez cair. Então, eu teria alguns alguns torcedores e outros não, sabe? Eu acho que essa é a grande questão do jogo todo. Eu acho que os três que estão na final não fizeram isso também, de de, de, de fazer as reviravoltas. As tentativas que foram feitas... Foram frustrados, assim, enfim. É. Bom, você que acompanha o Chaco, Chacompanha. Sua carinha tempo, é a melhor. <risos> Ai, eu, não, eu, não, eu não digo é nada. Você que acompanha <risos> o há muito tempo já deve estar com saudade, porque eu estava morrendo de saudade desse quadro. E agora, finalmente, o Tacando Alvim está de volta. E... aí. Agora... Não temos mais nada para esconder... O jogo está todo na mesa... E vocês precisam mesmo fazer isso... Porque vocês querem é ganhar... Dos concorrentes de vocês... Tacando Alvinho é um quadro que existia nos chás anteriores... Das temporadas anteriores... Em que você escolhia uma pessoa... Para tacar um alvo nela... E dizer por que, que ela tinha que ser eliminada... E vocês vão fazer o Tacando Alvinho... O Tacando Alvinho nos seus dois concorrentes... Então eu quero que você diga para mim... Começando ordem alfabética pela Ali. Por que que a Ali, a Aline não merece ser coroada a vencedora da temporada? Por que, que ela não merece? A Aline é uma pessoa que me surpreendeu muito no, no decorrer do jogo, tá? Eu tenho eu teria muitas coisas boas para falar dela, né? Mas não é o caso. É... A gente está numa posição muito próxima. Eu acho que eu acredito que eu e a Lívia estamos numa posição muito próxima. É... Eu acho que ela se esforçou muito nas provas, mas eu acho que o social dela deixou a desejar, sabe? Eu acho que na, naquela primeira votação ela era minoria, ela votou junto com Emanuel, e aí eu acho que, que o social dela poderia ser melhor. Em provas, ela é boa. Ela, ela, ela demonstrou que que, que tem um um bom desempenho. E na parte estratégica, eu acho que ela está igual a minha. A gente não tentou muita coisa, então eu não tem como colocar alvo nela por causa disso. senão não estaria colocando em mim também. Então, a diferença talvez seria na parte social, que eu acho que eu fui mais intenso e fiz e fiz relações com, é, melhores com mais pessoas. Certo. E por que que o Lucas não merece ganhar o jogo? O Lucas, cara... O Lucas, ele foi... Ele começou aqui em cima, para mim. Ele era a pessoa que eu achava mais sincera no jogo, sabe? Que queria jogar uh, com mais verdade também. E em determinado momento, naquela fatídica eliminação da Giovana quando ele mudou de desesperado do voto, dizendo que não... E depois ele veio com a história que aquilo era jogo, que precisava eliminar a Natália, porque a Natália era forte. E ele... Sabe quando alguém muda da água para o vinho e se torna extremamente agressiva? O Lucas mudou muito da água para o vinho. Ele era uma pessoa... Que aparentava ser calma, tranquila e que estava bem jogando com a gente. E de repente ele era aquele jogador agressivo e que, sabe, surtava muito. Eu acho que o, o, o, o adjetivo que ele levou de instável é verdade. É, a gente, a partir de um momento a gente tinha medo da, do que ele poderia fazer. Da gente combinar uma coisa e do nada ele mudar sem ter muita muito fundamento para fazer essas mudanças. Então, eu acho que essa instabilidade dele é... eu acho que é o, o, o grande defeito dele no jogo. Eu acho que se ele tivesse continuado o jogo como ele vinha jogando, ele chegaria na final e chegaria bem mais forte. Certo. Muito bem. Daniel, agora é o momento das suas considerações finais. Pode falar se você tem mais alguma coisa a dizer, se você quer fazer mais algum apelo. Se você quer fazer algum agradecimento, a hora é agora. Tá. Agradecer, assim, a toda a moderação, Fabi. É, eu já tinha uma noção de como profissional era o jogo, mas quando você está participando, quando você está dentro, quando você está fazendo as provas, você vê sabe, a, a dedicação com que essas coisas são feitas, a, a, o profissionalismo, é, bem, é muito bom jogar. É, foi uma experiência muito boa, então, assim, eu tenho muito que agradecer por ter sido escolhido. É, como eu falei no início, também é um compromisso, então, assim, foi difícil conciliar trabalho, o jogo, a vida pessoal, sabe? Eu tô, cheguei no final do jogo, cheguei com o um namorado, mas em alguns momentos eu achei que ele ia me dar um pé na bunda, porque ele ficava bem puto quando eu ficava até uma duas horas jogando e ele no quarto esperando a hora que eu fosse deitar. Então <risos> é complicado conciliar isso, mas assim acho que no final das contas vale muito a pena. Vale, eu não me arrependo de ter entrado e, e vale muito a pena. Para o júri, é, eu acho que assim as perguntas vão fazer, vão fazer muita diferença nessa escolha deles. O que eu posso dizer é que eu vou responder tudo com a maior sinceridade possível, que foi a forma que eu escolhi de jogar. E que, é, independente da escolha deles, é, depois, depois do jogo, tanto ele como todas as outras pessoas, eu espero ter contato. E... É isso. Tá certo. Recado tá dado. Leonel, obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Parabéns pela final mais uma vez. Boa sorte na sua defesa. Que, que vença melhor, o melhor, né? que vença, o que convencer melhor o júri. E para vocês que estão acompanhando o chá, se esse foi o chá, Se você tá começando por aqui, não deixe de assistir dos outros dois finalistas para você também ter a sua opinião mais formada se o júri vai fazer um bom trabalho ou não você está chegando aqui agora e ao é seu último chá. A gente se despede aqui com muito carinho. Obrigado pela, pela audiência de sempre, pelo feedback de vocês. A gente melhora junto com vocês. Eu agradeço muito pela companhia de vocês, por tudo que vocês dão de feedback para chá. Um beijão para todo mundo e até a próxima, que a gente não sabe quando vai ser agora. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado, Alvinho.